Gosta de arlequina e simplesmente quer ganhar um par de lentes de contato, uma caneca exclusiva do canal? Então, bora lá! É isso aí, pessoal. Eu sou o Otávio Seixas e vocês estão aqui no Leite com Biscoito e é um ano de leite com biscoito, galera! Uh! Vocês por esse um ano de Leite com Biscoito, porque eu ganhei muitas coisas, muitas coisas, incluindo conhecer vocês aí do outro lado. Vocês me proporcionaram momentos incríveis e inesquecíveis. Então esse aniversário não é só do Leite com Biscoito, esse aniversário é nosso, é meu, do canal e de vocês aí do outro lado. Então muito obrigada por estarem comigo esse tempo todo. Essa maquiagem de hoje, ela é a versão masculina da personagem Arlequina, que é a mulher do Coringa. Foi ideia minha da Larry Mendes de trocar os papéis e ela fazer o personagem Coringa, a versão feminina, e eu, com certeza, a versão masculina da Arlequina. Não, essa não é a maquiagem, é só o que sobrou dela pra mostrar pra vocês que eu ainda tô inteiro no início da gravação. Mas vocês vão conferir por aí como as coisas vão funcionar. Mas antes disso, eu tenho que dizer pra vocês uma coisa muito importante com relação a um presente especial que eu preparei. Aqui no Leite com Biscoito... Uh, eu não posso dizer que eu tenho que ganhar presentes Os presentes já são vocês inscritos aí do outro lado Que me acompanham, conversam comigo e me dão ideias incríveis Mas eu posso dar presentes incríveis pra vocês também Então juntamente com uma amiga minha, a Price é, Resolvemos montar uma promoçãozinha pra vocês Nessa promoção vocês vão concorrer a um par de lentes de contatos branca com um contorno preto Que nem eu tenho na minha coleção Porque eu achei que vocês mereciam uma coisa extraordinária Uma caneca exclusiva aqui do Leite com Biscoito É a primeira edição, então você aí do outro lado vai estar tá concorrendo a essa primeira edição Não vai ser nem pra mim, vai ser pra vocês e eu vou fazer um desenho especial, que eu não vou contar pra vocês qual vai ser Mas eu vou gravar esse desenho e vou postar assim que você receber Eu vou escrever uma carta com a minha letra horrível Contando alguma coisa legal pra você Exclusivo só pra você Essa promoção ela tem quatro passos simples Que vai facilitar a vida de vocês E todos vocês vão poder se inscrever na boa Então, vamos lá O primeiro passo é você ser meu fã Ou seja, estar curtindo a fanpage do canal O segundo passo é é você simplesmente ser inscrito no meu canal e com toda a certeza do mundo ser inscrito no canal da Price. Então eu vou colocar em algum lugar aqui o canal dela pra vocês estarem seguindo. O terceiro passo é estarem é, curtindo o Sorteio em mim, que é o aplicativo do Facebook que vai estar sorteando você aí do outro lado. Porque o sorteio tem que ser uma coisa completamente justa pra todo mundo e não pode ter dúvida de quem ganhou de verdade, não é mesmo? A gente não quer que o pessoal fique falando que tem panelinha aqui dentro. E o último e quarto passo, que é um dos mais importantes na minha opinião é Compartilhar a imagem que eu vou estar postando lá na fanpage em modo público E marcar três amigos que você gosta muito e que você acha que eles querem participar da promoção Então é isso, nada muito complicado Mais informações, regras e regulamento vai estar lá no seu TMI Então é isso pessoal, vamos à maquiagem! Com uma tinta base de água, preencho todo o meu rosto de branco Agora, aplica um pancake branco em pó para selar tudo. Com uma sombra vermelha, eu espuma a parte de baixo da linha d'água dos meus olhos. delineador preto contorna a parte de baixo dos olhos e faço uma marcação gatinho para facilitar o sombreamento. sombra preta, espuma a parte do gatinho e todo o contorno preto para criar um volume. Com uma sombra marrom, eu marco meu rosto nas bochechas, nariz e e contorno do rosto. Com o lápis de olho, eu faço o contorno da máscara da Arlequina do jeito que eu quero que fique e preencho usando uma tinta preta à base de água. Free! dos meus lábios com uma tinta vermelha à base de água e faço o mesmo do outro lado da boca Prolongamento preto na parte de baixo dos lábios e crio uma sombra em cima do vermelho. Com um pincel fofo, eu espumo esse prolongamento de vermelho e preto até a base do meu queixo para ficar um pouco borrado. Faço três costuras do lado vermelho e coloco pontinhos brancos em sua base para que pareça um pouco mais real. Crio com tinta branca, luzes na máscara, para que se assemelhem ao couro ou seja lá do que são feitas as máscaras dos heróis de hoje em dia. Com a sombra marrom, eu crio pontos espaçados e escuros entre a máscara para dar profundidade. E é lógico, lentes de contato para dar um chance. Muito obrigado, Price! É isso aí pessoal, eu realmente espero que vocês tenham gostado Não se esquece de me seguir no Instagram, me seguir no Twitter e curtir a fanpage do canal Até uma próxima, falou!